Olá, meu nome é Manuel Carvalheiro, esta é a minha armadura. O meu processo criativo ao realizar esta peça foi só... Começou numa uma dificuldade técnica, queria puxar-me um bocadinho, fazer uma coisa diferente e aproveitar o último ano de licenciatura para realizar esta obra. O processo material em si provém de cortar chapa manualmente, todas as dobras, uh, vincos e... Uh, arames que estão aqui, foram postos à mão, uh, mais tarde depois uh, vesti a armadura, foi óbvio de tirar um, umas quantas fotografias, foi divertido. <risos>